Passando por dificuldades na gestão remota de sua equipe, a complexidade e falta de integração das plataformas te deixam desanimado. Sabemos como é trabalhoso utilizar diferentes sites e plataformas, criar dezenas de contas e ainda pagar caro para utilizar ferramentas que não atendem completamente suas necessidades. Já imaginou utilizar uma única plataforma com todas as funções necessárias para a gestão do trabalho remoto por um preço justo, de forma intuitiva e fácil de usar? A Top's Work é a solução. Você terá aumento da produtividade, comunicação centralizada e supervisão do trabalho de toda a equipe de forma remota, rápida e simplificada. Com a Topos, você e sua equipe fazem a gestão e organização dos projetos e rotinas, visualizam os dados por um painel organizado com indicadores e índices, acompanhem em tempo real as tarefas que estão sendo realizadas e, na hora da reunião, com a Topos, as reuniões são em tempo real via chat, vídeo e áudio e compartilhamento de tela. É como se você estivesse sentado ao lado do time. Tudo isso com suporte presente e ativo. Nós podemos ajudar sua empresa a ser mais produtiva. Chegou a hora de tornar o trabalho remoto simples e eficiente. Fale com a Topos!